verificação de domínio com apenas dois cliques é isso mesmo galera dois cliques você vai estar fazendo a verificação do seu domínio ali do jeito que eu ensinei é, no vídeo passado eu falei como que vocês vão conseguir domínio totalmente grátis e hospedagem de 60 dias grátis né então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a ativação dele tá muita gente ficou com dúvida de como ia é, fazer a verificação do domínio, porque é, o, o primeiro vídeo que eu soltei referente a isso, eu estava mostrando no WordPress. Agora a gente vai mostrar aqui no Host Tools, tá galera? Então, como ele é muito simples, com dois cliques você consegue realmente já ativar o seu, o seu domínio. E ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão clonar as páginas, tá, galera, do produtor. Agora não não é mais contraindicado clonar a página, porque a gente precisa de um domínio ali para estar tá anunciando. A partir de agora temos que ter um domínio, né? Então não mais é é meio que legal clonar a página do do produtor. Então é, ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês também é bem simples, com um clique, dois cliques você já tem a página do produto que você quer no seu computador. E eu já vou de cara mostrar para vocês como que vocês vão subir. E deixar o site rodando, tá galera? Então aqui a gente está no Host Tools, E o porquê que eu gosto dessa ferramenta, tá galera? É o seguinte, fato, é, que a gente pode tá, que nem no, no, na fase de teste criativo, você deixa ele com orçamento baixo. Que nem ele fica aqui gastando 9 centavos. E depois você pode alterar o plano dele. Quando você for fazer escala, você coloca 28 centavos ou 50 centavos por hora, entendeu? Isso que é o legal do, do Host Tools. Eu acho que é assim que se pronuncia, Host Tools. Não sei muito bem. Mas, assim, esse que é o legal dele, tá, galera? Porque você pode ir... É, mudando aqui o jeito que vocês é, programam o seu servidor para aguentar mais pessoas menos pessoas quando você está na fase de teste deixa ali o mais baratinho depois que achou o teste de o teste do criativo achou aquele que validar aquele que tá validado tá vendendo você vai escalar você aumenta a potência do seu servidor aguentando mais pessoas lá por isso que eu achei bacana tá galera e na outra coisa é para você subir um site aqui é, é só um clique e acabou não tem não tem segredo tá galera então vamos lá no vídeo passado, é, se vocês, você quer agora aqui de paraquedas e não está sabendo de nada, no vídeo passado eu mostrei como que vocês é, fazem é, domínio e hospedagem totalmente grátis, do, o domínio por 12 meses e a hospedagem por 2 meses, tá, galera? Então, no vídeo passado eu criei esse domínio aqui que a gente já estava redirecionando diretamente para a página do produtor. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar, a gente vai pegar o domínio aqui e registrar ele, tá, galera? Que muita gente ficou com dúvida, tá? Então eu vou vir aqui, um perfil que eu tenho, que ele não está registrado aqui, tá galera? Um perfil que está totalmente limpo, tá? Não tem nada. A gente vai fazer a ativação dele aqui. Lembrando, galera, que é, os eventos... Praticamente quase todos os eventos... ele podem levar até 48 horas para marcar, tá, galera? Então, a gente vai vir aqui... Gestão de negócio. Então, assim, galera... Muita gente também está me perguntando assim... Cara, eu acabei de fazer... Saiu duas, três vendas e não está marcando. Que nem eu expliquei para vocês podem levar até 48 horas para esse esse essa marcação do pixel marcar na sua no seu gerenciador de anúncios agora as, as campanhas vai ser vai ser muito difícil de otimizar tá galera infelizmente vai ser muito difícil então vocês vem aqui ó do lado esquerdo marque domínio tá galera pode ver que ele está bem bem vaziozão aqui ó então o que que você vai fazer você vai eu vou pegar aqui o meu domínio e vou registrar aqui ó Agora é só esperar um pouquinho. Ele vai me dar três opções. Como que eu falei para vocês que vocês vão registrar esse domínio com apenas dois cliques, tá, galera? Então você vai vir aqui, ó, ó carregar arquivo é, HTML, né? Você vai baixar esse arquivo. Ó, ele baixou já aqui. Um clique. Cliquei para baixar, um clique. Agora eu vou vir aqui, ó, em arquivo... E selecionar o arquivo, ó. Fazer o upload do arquivo, ó. Dois cliques. É o que eu gastei. Vim aqui para a página de download, né. Vou selecionar o arquivo. Acabou. Ó, ele tá aqui já, ó. Só esperar ele carregar. Pronto, galera. É, é simples. É muito simples. Não tem aquele, aquele negócio de você colar um negócio e ir para lá, colar um negócio e ir lá... Esse, aquele do Megatag, né? Que eu expliquei pra vocês do WordPress. Esse daqui é simplesmente isso, tá, galera? Agora a gente vai vir aqui e a gente vai verificar, tá? Ó, pode ser que demore em torno de 2, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, tá bom, galera? Que nem aqui. Ainda aí ele não encontrou o arquivo, tá? Então pode ser que demore um pouquinho. Ah, galera, e outra coisa. Antes de vocês fazerem esse procedimento, vocês têm que vir... Cadê? Hum... Ah, domínio aqui, ó. Domínio. Lembra que a gente fez o redirecionamento, galera? Então, para esse procedimento dar certo, você não pode ter o redirecionamento. Porque assim que você coloca lá para verificar, cai no, no Facebook, é, como ele está redirecionado aqui, não dá tempo do, do Facebook verificar aquele arquivo, tá, galera? Então, assim, vocês têm que tirar esse domínio. Ele tem que ficar é, sem nada. Ele tem que ficar página aqui, ó. Site não encontrado, ó. Site em construção, tá vendo? Quando ele está assim, aí beleza. Porque o Facebook para aqui, analisa todos os arquivos e vê se aquele arquivo que você baixou, que é a verificação do domínio dele ali, está no site, entendeu, galera? Então vocês têm que tirar é, o redirecionamento, tá? Vamos só atualizar aqui. Que nem eu falei para vocês, uns 5 minutos, que nem deu acho que as duas vezes que eu fiz esse teste demorou em torno de 3 a 5 minutos. Mas é bem simples e bem rápido Que nem tá aqui, é só esperar atualizar aqui Que a gente já, já vai ver que o domínio já vai ficar pronto, tá galera? E daqui a pouco a gente faz até a, a configuração do evento Que muita gente tava per perguntando como que faz a configuração dos eventos, tá? E a gente vai fazer isso agora também Vamos ver se ele já conseguiu verificar Ainda ele não está verificando, né? Então vai demorar em torno de uns 5 minutos mesmo. Então a gente já vai fazendo o procedimento lá do das o procedimento do, da das, te, das tag não do, dos traqueamentos, tá, galera? Então a gente precisa do é, traqueamento. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o arquivo certinho. Ó, ah, já peguei aqui o arquivo. É esse arquivo aqui, tá, galera? É o arquivo do traqueamento. Vocês vão ter que utilizar isso aí pra vocês só deixarem lá na página de na, na página principal. Só pro Facebook marcar o que que vocês têm que fazer. É, o Marcar o initiate checkout e compra. Porque a gente não consegue verificar o domínio do, da plataforma de pagamento. Então, a gente não tem esses eventos. Então, a gente tem que burlar o sistema. Colocar esses dois arquivos aqui dentro do... Do site, e assim que ele marcar, a gente já remove, tá, galera? A gente tá com ele aqui, vamos só ver se ativou aqui. Vamos ver aqui. Se não ativou, a gente continua lá no procedimento. Ainda não, beleza? A gente vai vir aqui em arquivo. A gente procura um index aqui, ó, e a gente edita, tá, galera? Vai editar ele. Aí pesquisa qualquer. Qualquer coisa aqui, ó, dentro do, do title, de, dentro do título aqui, ó, você dá um enter e copia aqui, tá, galera? Então, ó, ele vai estar tá, o pixel, vai estar tá, o page view, initiate checkout e o tá? Salva. Salvou? Agora a gente vai vir aqui e vamos ver se tá marcando aqui, ó. É uma ferramenta que eu utilizo, é o Pix, Pix Help, tá? Ele não tá marcando aqui ainda. Acho que a gente tem que colocar em outro lugar. Vamos ver. Vamos ver se aqui embaixo ele tá dando certo, tá, galera? Então a gente vai vir pegar aqui e vai atualizar aqui, ó. Vamos ver se ele vai marcar. Olha, ele já marcou, tá vendo? É, é depen Depende muito de onde está o texto. Então, vocês têm que verificar ali onde está marcando. Ele tem que estar tá dentro do, do padrão. Pode ver que ele já marcou pix, initiate checkout e o purchase, tá? Então, a gente já pode remover esses dois aqui, ó. Para ele não ficar é, fazendo eventos é, inadequados, né? Que né, ele vai otimizar para evento, nada a ver. Porque se a pessoa entrou ali só para olhar a página, ela já marcou initiate checkout e venda. Então, a gente não vendeu. Então, a gente não vai otimizar. Certo? Beleza, tá aqui. Aqui já foi um processo, então o traqueamento aqui já ficou bem simples. Agora você pode remover e já fazer o redirecionamento. E agora a gente tem que esperar aqui só um pouquinho, ver se realmente vai ativar aqui ou ele vai demorar mais tempo, tá galera? Aparentemente ele vai demorar um pouquinho mais tempo. Mas esse procedimento, mas esse procedimento aqui, ele é 100% infalível, ele dá certo Batata galera, mas ele tá coisando aqui Então agora a gente vai pro próximo passo Que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão clonar Com apenas um clique, dois cliques ali Tá galera, a ferramenta que eu utilizo é essa daqui ó. Da, É Darcy Reaper, Reaper. eu acho que é assim que pronuncia galera Então você vai pegar algum site aqui ó. Laliou.com.br Copiou o endereço, tá galera Copiou o endereço, vai vir aqui, New, não, não é New não, é, é New, é New, é new. <risos> aí aqui ó, o URL você vai colocar ADD, vai apagar aqui e colocar o que você quer, dá um Enter, ok, ele vai carregar aqui e você aperta Player aqui ó, pronto, simples, apertou um botão, ele já vai começar a vasculhar o site, tudinho ali, tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo excelente, tá galera? Aí, o que, que a gente vai fazer agora? A gente já vai subir ele aqui pra vocês verem como que realmente é simples, tá? Só esperar ele fazer o download, às vezes ali ele demora uns 2, 3 minutinhos, mas esse site de encapsulado, ele é bem leve. Então, é muito fácil você estar tá fazendo a clonagem do... realmente do, do produto, do, do site do produtor. Só esperar ele baixar aqui, eu acho que vai dar uns 5 mega nem isso, galera. Pode ver, ó, o site todo vai dar bem, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, tá? Essa ferramenta eu não vou disponibilizar o site porque eu não sei onde que tem, é, foi uma pessoa que passou para mim, eu não vou disponibilizar isso porque é, esse, esse, arquivo, esse arquivo ele dá como trojão ou ele dá como, é, ele dá como um vírus, porém é dele mesmo não tem vírus nenhum, então eu não vou disponibilizar porque se eu disponibilizar e um computador der problema, a culpa vai ser minha porque eu disponibilizei esse arquivo e realmente deu pau no computador do cara, então... É só vocês digitarem esse nome aí Que vocês vão achar, tá galera? Aqui, ele já baixou, ó, deu 3, 4 MB aqui, ó Vamos ver só a página, a pasta aqui Eu não lembro onde que ele gravou Open file Aqui, there's some... ah. Ó, achou aqui a pasta, tá vendo galera? Tá aqui, ó Ó, tá... ela tá aqui, ó se eu abrir aqui, ela vai abrir, ó, a pasta do Laliu aqui, tá vendo? Perfeito, mas não é isso que a gente quer. Beleza. A gente quer essa daqui, ó. Então, a gente vem aqui Arquivos Arquivos, upload, a gente coloca a pasta aqui, ó, ela tá aqui, a pasta que você vai subir, galera, é essa daqui, ó, index. Ah, ele já está existente, então a gente tem que tirar ela aqui, e a gente vai subir ela de novo, Perfeito, ela tá aqui, vamos esperar um pouquinho Vamos lá ver se já ativou, galera Vamos ver, se ativou aqui a gente já mata já as duas, as duas etapas De fazer verificação do domínio e o traqueamento Não tá verificando, galera Essa aqui vai demorar, hein E vamos ver aqui ah. Tá vendo, ó? já subiu o site aqui, tá galera? Tá vendo aqui, ó Olha o domínio aqui, ó já está com o site pronto, pronto ali para fazer campanha já. Ó. Tudo perfeito, tudo bonitinho. A única coisa que você tem que fazer é trocar isso daqui. Em outro vídeo eu mostro para vocês como que vocês trocam essa URL aqui. É bem simples e bem rápido. Eu só não vou falar agora porque senão vai ficar muito, muito grande esse vídeo, tá galera? Mas aqui, agora é só esperar o domínio. Ser validado aqui, tá, galera? Mas subiu esse arquivo aqui, não tem erro, galera. Subiu esse arquivo, é só esperar que o Facebook vai validar. A qualquer momento ele vai validar é, o seu domínio aqui, tá, galera? Ó, vou até fazer outro download aqui. Excluir aquele lá. Só pra gente garantir aqui. Pra ver se não é isso, tá? Ó, deu mais de 10 minutos. E não deu boa. Não deu boa assim, né? A gente não conseguiu... É... Validar aqui no vídeo Mas é 100% Que vai validar, tá galera Deixa eu só vir aqui Download de novo Subiu Vou pausar aqui A hospedagem O site ele já está rodando Vamos ver se ele vai ativar. Se ele não ativar, galera, é só esperar um pouquinho, esperar uma hora, 20 minutos. Que nem eu falei pra vocês, eu duas vezes esse modo aqui, em 5 minutos ele ativou. Agora ele não tá verificando, eu não sei o porquê, tá galera? Mas é, é só aguardar que realmente ele vai funcionar. Então com dois cliques você fez a vai fazer a verificação do seu domínio. E com mais dois cliques você clona o site do produto que você deseja vender, tá galera?